Bom dia, pessoal. Estamos aqui ao vivo na live do Barão de Itararé para conversar sobre o projeto de lei que virou um dos temas mais discutidos nos últimos dias para combater fake news. Né? É, a ideia do nosso bate-papo agora é discutir uh, por que... É tão perigoso votar um projeto de lei como esse, é, sem o devido debate público, e vamos procurar aqui compartilhar com vocês também aspectos do que está acontecendo nesse último momento, porque é, recebemos agora pela manhã a proposta do relator né, que é o texto que vai a voto, né? não sei se todo mundo entende aqui o processo legislativo, eu vou explicar um pouquinho, mas antes de falar disso, eu queria aqui apresentar os nossos, e agradecer a presença dos nossos participantes de hoje, estou aqui com a Cristina de Luca, jornalista especializada em internet, tecnologia, é, do blog Porta 23. Estou aqui com o Jonas Valente, parceiro de anos de luta aí em defesa da democratização da comunicação. Ele é do é, Laboratório de Políticas de Comunicação da UNB, o LAPICOM-UNB. Ele é também do coletivo Intervozes e atua junto comigo no, e, que, e o Barão de Tararé na Coalizão Direitos na Rede, que é uma articulação com quase 40 organizações que atuam no campo dos direitos digitais. E estamos esperando entrar a qualquer momento aqui, o Carlos Afonso, que é do Instituto Tecnologia e Sociedade, o ITS, que também vai conversar com a gente sobre esse tema. Então, antes de passar é, a bola aqui para o Jonas e para a Cristina, eu queria é, trazer um contexto geral do que do que está acontecendo e agradecer é, aos parceiros, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, a agência Saiba Mais, os Jornalistas Livres, o Brasil de Fato e o Portal Vermelho, que estão transmitindo essa live é, junto conosco sobre um tema da mais alta relevância. Né? Então, uh, no dia 18 de maio, o senador Alessandro Vieira é, protocolou um projeto de lei para combater fake news. Um projeto de lei de transparência, liberdade e responsabilidade na internet que tinha como objetivo é, produzir uh, comandos para tentar... É, reduzir o alcance e é, enfrentar esse que é um problema grave da nossa democracia, que é a disseminação de notícias falsas e conteúdos com o um intuito, com o um objetivo de trazer danos a terceiros e impactar na democracia do nosso país. Nós vivemos isso agora na eleição do Bolsonaro e continuamos vivendo né, agora. Chegando aí o Carlos Afonso, Oi, Caf, obrigada, muito obrigada pela sua presença. Eu já te apresentei antes Sim, de você bom. falar. E eu estava só, tem uma... só dando aqui uma introdução. Então, no dia 18 de maio, esse projeto foi apresentado. As organizações, empresas e muitos setores é, se colocaram de imediato... Uh... Uh, numa postura uh, crítica, a, a oportunidade de se discutir um, um projeto dessa envergadura nesse uh, momento, né, enquanto nós estamos uh, enfrentando uma pandemia né, que traz. É, consequências sanitárias, econômicas gravíssimas para o país, o Congresso funcionando remotamente, sem a possibilidade de audiências públicas, sem a possibilidade de um debate mais amplo. Então, nós, do Barão, inclusive, chegamos a soltar um manifesto para dizer que era muito preocupante e perigoso discutir um projeto sobre, é, como esse, num momento como esse. Né? É, infelizmente, é, havia há, ah, na verdade, uma decisão política do Senado Federal de votar algo sobre essa matéria, porque, enfim, é um clamor da sociedade. Né? É, a página de capa do jornal O Globo de hoje é uma demonstração disso. Só que, apesar de ter a, o dever de tratar de temas tão problemáticos, tão importantes como esse, os parlamentares também precisam ter a responsabilidade de fazer isso, ouvindo especialistas, ouvindo a sociedade, para que o projeto não traga mais riscos, mais problemas do que é, nós já estamos vivendo, ou seja, o remédio acaba matando o paciente, né? algo como a gente está vendo por aí. É, então, para encurtar o bate-papo, nós estamos nessa conversa desde o dia 18 de maio, ou seja, um curtíssimo espaço de tempo, e hoje, pela manhã, às 7 horas da manhã, talvez... É, nós recebemos o texto do relator, como é que funciona no Senado? E aí eu já vou passar primeiramente para o Jonas explicar um pouco. Como é que funciona no Senado? O senador apresenta um projeto, esse projeto é debatido, é designado um relator que colhe as contribuições e produz um relatório que é o que vai a voto. Esse relatório era desconhecido até essa manhã e nós é, nos deparamos com o um texto completamente diferente do que estava sendo debatido, com comandos terríveis, e que já está sendo apelidado por aí de projeto Black Mirror. Jonas, eu queria passar primeiro para você é, comentar um pouco sobre os problemas que essa versão, que ninguém conhece, então nós estamos aqui de primeira mão trazendo informações sobre o novo texto e os riscos que isso pode significar para a nossa democracia. Eu vou te dar sete minutos, depois a gente passa para a Cristina comentar e o Carlos Afonso também. Obrigado Renata, obrigado aos colegas do Barão de Tararé pelo convite, venho aqui como pesquisador do tema e também como representante da coalizão de direitos na rede que a Renata já explicou e da qual o próprio Barão faz parte. Queria começar explicando que assim, é, tem um, um falso dilema no debate, né, que é ninguém é contra combater a desinformação, né, não é, a discussão não é entre os que defendem e não defendem combater a desinformação, a gente sabe que tem gente que não tem nada a ver com as críticas que a gente faz, que quer taxar tudo de censura para que não tenha debate e regulação nenhuma. A ação que a gente está fazendo não é essa. É como você combate a desinformação, ou seja, como as pessoas podem ser protegidas né, de não receber esses tipos de conteúdo, ou de ter mais informações, ou de ter um ambiente melhor mas que isso não signifique uma violação dos direitos das próprias pessoas. Né? Então, essa é a questão chave, como você equilibra as duas coisas? A versão anterior já tinha problemas, e a coalizão de direitos na rede, o próprio Barão assinou um manifesto juntamente com a FENAJ, a Federação Nacional de Jornalistas, a ABI, e a coalizão apontaram esses problemas, porque o projeto dava mais poder às plataformas. Então, hoje, boa parte da desinformação tem a ver, em primeiro lugar, com atores que fazem isso para ter ganhos políticos ou até econômicos. Tem gente que divulga conteúdo porque viraliza e ganha dinheiro com isso. Tem gente que faz ataque para defender um candidato ou seus adversários. Mas é muito importante a disseminação de desinformação só tá desse jeito porque as plataformas que a gente tem funcionam como elas funcionam. E aí, o que a gente precisa fazer é equilibrar o jogo, dando mais poder para as pessoas, para os usuários, né? mais transparência devido ao processo né? e trazendo eventuais sanções em relação a conteúdos para as instituições que o Estado de Direito criou em que há uma análise mais justa, que é o espaço da justiça, das autoridades administrativas. O projeto não fazia isso ele já vinha com uma série de problemas. E o relatório que apareceu agora, era um relatório secreto e pintou, ele traz muitos, muitos problemas. Em primeiro lugar, a, a imagem sumiu e voltou. Em primeiro lugar, ele potencializa um problema que o PL já tinha, que ele muda o marco civil da internet para estimular que as plataformas derrubem os conteúdos na dúvida. Ou seja, você diz que a plataforma vai ser responsabilizada se ela não derrubar o conteúdo. Então, ela, para não tomar multa, para não tomar uma advertência ou para não tomar outras sanções, na dúvida ela vai derrubar. E aí a gente vai ter um prejuízo gigantesco para o debate público. Segundo lugar, o projeto criminaliza vários atores. Criminaliza, inclusive, quem compartilha. Né? Esse é um problema grave. Inclusive, quem compartilha sem saber... E vamos lembrar que na sociedade brasileira, 59% das pessoas acessam a internet só pelo celular, uma boa parte depende daqueles serviços gratuitos que a operadora dá e não consegue nem checar nada. Né? Esse é um problema muito grave. Aí a gente precisa ter um ataque às fábricas de produção de desinformação e não a quem compartilha. Isso é uma solução totalmente desproporcional. Mas o projeto ele vai além ele cria dois mecanismos que é, são inexplicáveis. O primeiro mecanismo é o que a Renata mencionou, que tem uma série que se chama Black Mirror, e que tem um episódio em que todo mundo dá nota para todo mundo e as pessoas que têm notas baixas começam a ser prejudicadas. E é isso que o projeto faz. Ele faz com que quem é usuário de rede social e de aplicativos de mensagem, mas fundamentalmente de rede social, possa dar e receber notas. E aí você vai começar a pegar a polarização política que a gente já tem na sociedade e elevar um novo patamar. Os ataques que as pessoas podem sofrer e sofrem nas redes sociais agora vão ter uma consequência para além do dano psicológico que as pessoas sofrem. Ou seja, se juntar uma turma que não gosta daquilo que eu defendo e me atacar e me der nota baixa eu vou ter problema para que os meus conteúdos circulem, vou poder receber sanções. Ou seja, é um projeto que premia os trolls, premia quem ataca, premia quem faz assédio. Então, é muito grave que o projeto faça isso. Ele amplifica a criminalização, legaliza o poder das plataformas. A gente sabe que as plataformas hoje já derrubam conteúdo, mas o que a gente precisa fazer é o contrário é tirar a discricionalidade, é deixar os critérios públicos, é fazer com que a sociedade possa se proteger dessa derrubada, tem um devido processo adequado e tem uma reparação quando essa derrubada é injusta. E o projeto, apesar de trazer um ou outro mecanismo de transparência devido processo, ele cria todas essas outras ferramentas e obrigações das plataformas que vão ter um impacto terrível para a liberdade de expressão e para as pessoas. Por fim, para concluir, o projeto cria tanta, tanto ilícito, tanta irregularidade, tanta obrigação, que a suspensão, que é uma das sanções, pode se tornar a coisa mais comum do mundo. Não sei quem lembra, na época em que o WhatsApp foi derrubado, né? todo mundo parou de usar o WhatsApp porque tinha um problema numa determinada situação que tem que ser julgada pela justiça. Mas você não pode, a cada problema, derrubar o Facebook, derrubar o YouTube, derrubar o WhatsApp. Isso, inclusive, está sendo julgado no STF, como provavelmente Carlos Afonso deve abordar. Então, são muitos problemas que vão afetar a liberdade de expressão das mais de 140 milhões de pessoas que moram no Brasil e usam esses serviços. Por isso que a gente está tão preocupado. Obrigada, Jonas. Acho que você conseguiu dar um panorama bastante didático e sintético né, de problemas, de alguns dos problemas que apareceram nessa versão que circulou hoje de manhã. Né? Eu queria passar para a Cristina e perguntar: você pode comentar também todo o processo, mas seria interessante se você me falasse um pouco qual a percepção que você tem. É, da, desse, desse clamor público de combate à fake news. Você acredita que se a população fosse devidamente esclarecida sobre o que está sendo proposto, né? se não tivesse tanta fake news sobre um projeto de fake news, né? você acha que a sociedade apoiaria esses dispositivos tão discricionários, tão violadores de direitos como estão sendo proposto? É, o que, que você pensa desse proce processo como um todo, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que o processo está todo enviesado. Né? Eu cubro a uh, atividade parlamentar, que tem legislado sobre a internet já há muitos anos. Então, cobri todo o marco civil, cobri antes a lei Carolina Dickmann, né A gente tem que lembrar que as leis de crime informático são anteriores, inclusive, à própria internet. Eles vêm de muito antes. Né? Uh, depois, cobrir a lei de proteção de dados. E o que a, a gente vê claramente é que uh, o Congresso brasileiro tem um mau hábito de aproveitar determinadas discussões que estão muito quentes na sociedade para tentar colocar propostas legislativas e aprovar essas propostas legislativas sem o devido debate. A gente conseguiu parar esse processo no marco civil da internet, o debate foi feito e a gente conseguiu fazer uma lei principiológica a gente conseguiu fazer isso com a lei de proteção de dados, foram mais de 10 anos de debate, depois quase 3 anos de um processo tramitando no Congresso, para que a gente chegasse a uma lei que, se não é, não é perfeita, porque nenhuma lei é perfeita, as leis são aquilo que é, que é possível é, chegar em consensos naquele momento, né? ah, mas que estão bem próximas de, do que a sociedade toda olha e diz. Ok, é aceitável. Não é o que está acontecendo agora. né? E a gente tem que lembrar que em 2018, vários projetos de lei tramitaram no Congresso para tentar combater fake news. O TSE chegou a mudar a legislação eleitoral, colocando na legislação eleitoral alguns parâmetros também para tentar coibir fake news. Né? E naquela época, eu me lembro que a gente discutiu muito na imprensa falando exatamente sobre isso. Né? Acho que todo mundo concorda que é preciso encontrar uma forma de reduzir essa circulação online de notícias inventadas deliberadamente né? para manipular audiências. E acho que o Jonas deixou isso muito claro. O PL, do jeito que está, vai acabar potencializando alguns tipos de inverdades, que podem ser verdades para alguns e não para outros, mas a gente tem várias matizes de pensamento social para muitas questões, a gente não pode taxar uma de verdade e a outra de mentira. E se você começa a dar nota para o que é verdade e para o que é mentira, quem manipula a, circu... a narrativa acaba levando vantagem na narrativa. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre essas questões. Uma outra coisa que me chamou muita atenção ontem, no debate promovido pela Frente Digital, o deputado Orlando, que, que teve uma atuação muito forte durante o processo da lei de proteção de dados, chamou a atenção de que é uma lei que está voltada para as plataformas e para a forma como as plataformas funcionam hoje. Isso é uma forma errada de tratar a matéria. A gente tem que tratar a matéria de forma principiológica, porque se eu tento legislar sobre as plataformas que hoje são dominantes, eu estou deixando de legislar sobre o que pode aparecer aqui do lado. Né? Uh, ou, ou também dá força para que apareçam coisas que a gente não vai controlar de alguma forma. Então, assim, esse movimento digital ele é muito dinâmico, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe que tipo de informação vai vir por aí, a gente está vivendo num momento em que as deepfakes, por exemplo, estão circulando em N plataformas, muitas vezes não essas que, que a gente está querendo tratar agora nesse projeto de lei. Outra coisa que me chamou muita atenção foi justamente a polarização em torno desse projeto. Eu acho que toda vez que se polariza um debate, e esse projeto está muito polarizado, e a gente tem tanto o lado progressista quanto o lado é, mais conservador, todos os dois fazendo carga para o que o projeto não seja votado, às vezes concordando nas opiniões, às vezes discordando nas opiniões, mas muitas vezes os dois muito preocupados em que haja um cerceamento da liberdade de expressão, que pode vir. Provavelmente o CAF vai falar mais na frente, uma coisa que me chamou bastante atenção também foi esse atropelo. Né? A gente vai votar hoje um texto que a gente só viu agora de manhã, e que a gente não sabe se é o texto final, porque ele pode ser alterado até, me parece, uma hora ou duas horas antes da votação. A votação só vai acontecer à tarde, então a gente tem até duas horas da tarde para proposição de emendas e que podem ser acatadas pelo relator. Então a gente vai ter muito pouco tempo para debater um texto que tem muitos problemas, um dos problemas vai bater, e aí é o que eu chamaria o CAF, vai bater lá na lei de proteção de dados, que é o que está se pedindo para identificação de contas, que não está claro. Né? e, e, e aí, Como é que a gente faz isso? Como é que a gente operacionaliza isso? Então, me parece que o texto tem problemas de cunho técnico, mas ele tem problemas de cunho legais, que vão se chocar com outras legislações, como o marco civil da internet, a própria lei geral de proteção de dados, e não pega, está não, até tentando nessa nova versão, pegar a raiz do problema que é justamente o financiamento dessas campanhas de desinformação. Mas não sei se está pegando da melhor forma. Obrigada, Cris. É, temos aqui duas participações. A Cristina Castro, que é do Conselho Nacional de Direitos Humanos e coordenadora da Comissão Permanente de Comunicação e Liberdade de Expressão do Conselho, agradece e parabeniza o debate. O Paulo Mariante está dizendo, a defesa do direito à comunicação e da democratização das comunicações é estratégica na construção dos direitos humanos e da democracia no Brasil. Não se pode combater uma violação aos direitos humanos, como são as fake news, através de outras violações, como corremos o risco com esse texto de, do projeto de lei que vai à votação hoje. Ele manda saudações da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Bissexuais, que aliás, segmentos que são estigmatizados pela sociedade, né, e debates uh, que tem caráter polêmico, como discussões envolvendo o tema do aborto, envolvendo várias outras discussões de direitos sexuais e reprodutivos, é, mesmo outros temas sobre, por exemplo, redução da maioridade penal, temas sensíveis do debate público, podem ser altamente é, prejudicados se essa legislação for aprovada. Né? É, Café, você conseguiu dar uma olhada no texto é, do relatório? Né? É, o que te preocupa mais e o que você acha que ainda é possível fazer? Obrigada por sua participação. Obrigado, Renata, prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com, com, com o Cris, com o Jonas, muito legal a gente poder fazer essa, con essa, essa conversa quase que, enfim, pegando no sem pulo, né, esse, esse relatório e tentando tirar é, daqui a, a, alguma, a, alguma atividade que possa melhorar um pouco esse, esse PL. É, notinhas rápidas daqui, Renata. Primeiro, todo mundo falou já, não quero perder tempo com isso, mas só reafirmando a questão do processo que, enfim, é realmente muito triste que um PL de uma importância como essa, de um tema que é, é fulcral para a democracia brasileira, seja debatido de uma forma como essa. É, como, como um colega de muitos aqui, o, o Caio Machado estava falando, é, é um PL que deveria trabalhar, combater fake news com mais debate, na verdade gera menos debate, é, é, é paradoxal é mesmo a situação que a gente tem com relação a esse, a esse processo. Em termos de conteúdo, é uma coisa muito impressionante mesmo, porque muitos daqui eram bastante críticos ao texto original que estava para votação no Senado do senador Alessandro. E o substitutivo é, do senador Ângelo Coronel consegue é, piorar a, a situação, que faz a gente ter, na verdade, saudade do texto original, que já tinha uma série de problemas... É, gigantescos então é, é curioso mesmo eu acho que a gente pode aqui trabalhar com, com alguns pontos para chamar a atenção para quem nos assiste aqui nessa live e aí eu, eu chamo a atenção mesmo gente. isso aqui são, são pontos de ação eu não sei o quanto disso a gente consegue efetivamente é, é, modificar no texto mas são pontos para a gente criar uma mobilização e tentar criar uma fala que chegue ao, ao Senado nesse curtíssimo espaço espaço de tempo. É, eu queria pegar um gancho da fala do Paulo, aqui, é, que, que mandou um alô a partir da, da, da, da associação brasileira de lésbicas, gays, bi, travestis, trans, é, porque eu acho que aqui a gente tem um ponto importante. Muita gente não está olhando esse ponto. O, uma raiz do projeto é a ideia de conta inautêntica. E a ideia de conta inautêntica é aquela conta que é, ela envia uma informação que engana terceiros ou, como aparece na redação de muitas das versões que a gente viu, é, que não reflete a identidade da pessoa. Gente, isso para dar problema com o debate de nome social né, e o nome da pessoa em si é gigantesco. Então, eu acho que aqui vai um alerta para a comunidade trans que o debate de conta inautêntica vai esbarrar no debate de nome social. A gente já teve um debate muito grande nas redes sociais sobre a necessidade de indicação de nome é, da pessoa e não do nome social para, enfim, um debate de identidade real que apareceu já no passado, mas a gente nunca teve isso incorporado em texto de lei. Então eu acho que esse é um ponto que pode ser bastante preocupante. Esse é o ponto um. Ponto dois, a gente tem falado bastante sobre algo que apareceu ontem na hora do almoço no PL original, que já era assustadoramente ruim, e agora ficou pior ainda, que é a necessidade de você informar o seu, a sua identidade. Né? No PL, no PL de, de Tabata Rigoni e senador Alessandro, a necessidade de você informar é, a sua identificação carteira de identidade, CPF e localização para ter conta em rede social, é... o que é um negócio, enfim, é, é inacreditável, né, é... é quase como você ter que criar a identificação, eu não sei o que você vai tirar disso, é o IPTU da rede social, enfim, vão cobrar pelo seu cantinho, pelo seu terreno na rede social, é essa conta é minha, né, enfim, daqui a pouco o povo vai começar, enfim, a a vender conta na rede social. Quer dizer, já fazem isso, né? Mas, brincadeiras à parte, gente, o segundo ponto para chamar a atenção é necessidade de identificação real com número de identidade, com CPF, provavelmente, para você ter uma conta numa rede social. Isso é uma maluquice, porque isso é a instrumentalização da censura pura e simples. Você tem atrelado a tudo que você faz na rede social, não é o seu nome, é o seu CPF, é a sua identidade, é o número que te identifica perante um órgão da administração pública. Esse é o um mecanismo de controle básico de um regime não democrático. Incorporar isso na lei no Brasil é um risco de um tamanho gigantesco, ainda mais nesse momento desse Brasil polarizado, e aqui não vai uma, uma fala por conta do atual governo, não. Porque num Brasil polarizado, ou pelo menos não apenas, porque no momento em que você tem a necessidade, por parte do governo, de calar o discurso que é dissente, que é contrário, esse PL dá a ferramenta perfeita para que isso aconteça. Aí você vai dizer, ah, mas então os ativistas, as vozes dissonantes vão migrar para outras plataformas não públicas, né? vão migrar para aplicativos de mensagens, enfim, que, que possa é, se escudar dessa, dessa discussão. Eu queria lembrar que esses aplicativos também vão ter o dever de guardar esses, esses dados e o projeto fragiliza o próprio conteúdo, o fluxo das comunicações. Então, isso me parece bastante preocupante. E aí, Renato, só por questão do tempo, também não quero, enfim, avançar, avançar muito aqui, mas acho que tem um, um terceiro ponto que a, gente, que a gente pode levantar e que acho que é, bastante, que é bastante importante, que é esse efeito de censura ser alcançado justamente por todo o desenho desse modelo que é, para acabar com os robôs nas redes sociais, eu vou criar um dever de que as redes sociais têm que identificar... Caçar robôs, né? Muita gente está chamando de, de projeto Black Mirror, né? E, aliás, parabéns para quem teve essa ideia, é muito legal mesmo. É, mas Black Mirror é uma coisa mais jovem, para quem é mais velho, a gente pode chamar de projeto Blade Runner, né? Que é o projeto para, enfim, caçar, caçar robôs, né? E você nunca sabe quem é robô, quem não é robô enfim, no final das contas você começa a desenvolver até uma certa simpatia né, com os robôs do bem, né, enfim, é perfeito, é o roteiro do filme é perfeito. É, o filme original, né, com a sequência, não conta. Mas é, para caçar robôs, me parece que esse PL criou uma série de obrigações para as plataformas que se elas não cumprirem, elas serão responsabilizadas. Péssimo negócio, porque primeiro você vai instaurar um dever geral de monitoramento da plataforma sobre tudo que acontece nela, então se você desenvolve um chatbot, um abraço, né? Enfim, você vai ter que fazer o registro do seu, do seu chatbot Certidão de nascimento do seu chatbot Para dizer, olha, não, na verdade aqui tem uma conta automatizada E isso gera essa obrigação, essa responsabilidade nas plataformas Jonas falou, elas vão acabar removendo tudo por estímulo Você pode dizer, ah, e é um ponto que sai da fala do Jonas Elas vão remover tudo porque elas estão sendo estimuladas a monitorar e a remover uhum, Perfeito mas você vai dizer, ah, mas algumas plataformas são grandes o suficiente para conseguir criar um monitoramento mais efetivo e talvez pagar indenizações que elas venham a, a, a sofrer em processos judiciais. Bom, aí é o pior dos mundos, né? Porque a gente legitima o monopólio das maiores plataformas, das maiores empresas, dizendo que só elas têm um recurso financeiro para sobreviver no ambiente regulatório hostil que o Brasil acaba de criar. Então, no final das contas, Olha que coisa curiosa, você cria uma lei para justamente é, criar mais controle sobre, especialmente, as grandes plataformas e você termina legitimando a atuação das grandes plataformas. Bom, vou parar por aqui, Renata, já falei, já falei bastante, mas queria só trazer esses pontos para dialogar com comentários aqui dos, dos colegas. Bacana, Café, acho que você trouxe pontos importantes, é, a, ideia, a analogia do Blade Runner também, até porque as pessoas precisam entender que é, a gente não pode criminalizar uma tecnologia, né? Tem robôs né, que são utilizados para cumprir serviços públicos para fazer disparo, orientações sobre campanhas de interesse público no campo de vacinação, no campo de outros temas, né? Então, você tem que pensar, existem robôs, inclusive, que rastreiam desinformação, né? Então, assim, é, nós precisamos ter muito cuidado em não trabalhar com o senso comum, porque eu acho que é isso também que... É, parte da mídia hegemônica, mesmo parte da esquerda, está trabalhando numa chave do senso comum, né? na hora de pensar a, o debate em torno desse projeto de lei. Eu acho que a confusão que gera é justamente porque não se tem a informação detalhada sobre o que está sendo efetivamente proposto. Como nós estamos aqui no meio do quente, todos nós aqui tentando é, enfrentar e ver o que pode ainda ser feito hoje para impedir a votação ou para pensar alguma iniciativa para evitar esse dano? Eu queria fazer mais uma rodada, onde, é, e aí eu vou endereçar a mesma pergunta para os três, que vocês apontassem, é, primeiro, por que que, além dos problemas que a gente acabou dialogando aqui sobre é, as várias violações a direitos fundamentais que esse projeto produz, é, por que, que ele é ineficaz para combater a fake news? Né? por que, que ele não, se aprovado, não vai ser eficiente para combater a fake news, né? Eu acho que tem toda essa questão que o CAF sempre gosta de falar, que a gente precisa ir atrás, é da indústria de produção de fake news, queria que vocês falassem um pouco isso, a questão do financiamento, né, que é preciso é, ir atrás de quem está produzindo em massa, não é o problema do post é, da minha mãe, que sem querer produziu uma notícia, que ou compartilhou uma notícia que não é era verdadeira, então, assim, é problema da intenção, acho que a, a Cris falou um pouco de intenção, mas tem o problema econômico dos interesses que estão por detrás. Por que, que ele é ineficaz nisso, né? E o que que vocês acham que ainda é possível fazer? É, cenários. Se ele for aprovado o relatório da maneira que está, é possível salvar alguma coisa na Câmara dos Deputados, mesmo sabendo que depois o Senado tem a última palavra, é, como que vocês estão avaliando é, os passos de agora em diante? Né? O que ainda é possível fazer para reduzir danos em torno desse projeto? Vou pelo Jonas, que foi o primeiro a falar. Renata, é, até então, né, até ontem à noite, o esforço que existia era em duas frentes, né, pelas entidades. Lembrando o tempo inteiro que as críticas que as entidades aqui abordadas, da coalizão e outros pesquisadores, não podem se confundir com as críticas que partidários do presidente Bolsonaro estão fazendo, que não querem discutir plataforma nenhuma, que não querem responsabilização por seus atos. Né? Então, a gente está falando aqui de outras críticas, é um primeiro recorte. Até então, havia um esforço, em primeiro lugar, de apontar os problemas no, na versão anterior, melhorar esses problemas e reabrir o debate na Câmara. Essa era a estratégia. Agora, esse relatório ficou tão ruim, mas tão ruim, mas tão problemático, que nós precisamos parar tudo. Tudo. É, o grande esforço, para quem está nos acompanhando aqui nessa, nessa reunião virtual, é invista cinco minutos, 10 minutos, 15 minutos do seu tempo hoje, entre nos perfis da Coalizão Direitos na Rede, no Facebook, no Twitter ou no site, marque os seus senadores, marque as entidades que você conhece, compartilhe nas suas redes sociais, que não é possível aprovar algo tão ruim e que mute tanto a internet no Brasil sem que as pessoas nem sequer saibam do que se trata. E hoje a manchete do Globo é muito sintomática. 90% de uma pesquisa de mil pessoas querem regulação de fake news. A discussão aqui não é regulação de fake news, é qual regulação de fake news. Então, nós estamos votando numa coisa absurda num AUE, que as pessoas nem sabem do que se trata. E aí, na hora que a conta delas for bloqueada, for suspensa, que o conteúdo delas for retirado, que elas não puderem fazer coisa porque foram atacadas aí por quem não gosta delas, elas vão falar, nossa, o que aconteceu? Passou esse projeto. Então, a questão básica agora é, quem está nos assistindo e acha, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou entendendo agora do que se trata. A tarefa básica é peçam para parar tudo, nos ajudem a parar tudo. Por quê? Essa proposta não é eficiente. Ela não é eficiente porque ela ataca as coisas erradas, ela dá um remédio que pode ser muito e muito pior por aquilo que a gente está discutindo. Nós precisamos de uma regulação que fomente a pluralidade, que fomente a diversidade, que ataque as plataformas no, no excesso do seu poder, no seu aspecto econômico, que limite os dados que as plataformas possam pegar das pessoas, e a gente já tem uma legislação, uma lei geral de proteção de dados que nós estamos batalhando para entrar em vigor, né? então o que a gente precisa é isso, que não adianta nada criar esse monte de crime e não só manter a lógica de funcionamento das plataformas que coletam um monte de dados nossos, criam perfis, direcionam publicidade e definem quem vê o quê, como aumentar esse poder. Se você aumenta o poder da plataforma para que ela possa mandar no debate público, isso é terrível. E aí, a plataforma vai se desresponsabilizar, derruba aqui, não derruba ali, e aí tem a questão mais chave, que é como você define o que é verdade? Há questões que estão enfaticamente é, evidentes. Ingerir álcool para se curar da Covid. Ok, isso você resolve. Mas e quando não é nem branco, nem preto, nem amarelo, nem azul? Quando é uma coisa que depende do contexto? Quem define? Né? As plataformas vão definir? Então, nós estamos transformando as plataformas no Ministério da Verdade. E hoje as plataformas, inclusive, não retiram conteúdo sobre desinformação e só estão fazendo isso no caso da Covid, porque tem a ver com saúde e tal, elas não retiram porque sabem que é um problema, porque sabem que é um problema complexo. Então, assim, nós precisamos, desculpa se eu me alonguei, Renata, parar e colocar a sociedade para debater esse projeto hashtag não vota pele de fake news, é a que nós estamos chamando agora, e não somos robôs, somos pessoas pedindo para não votar. Cris, é, faz o seu comentário, e você acha que se tivesse espaço para diálogo, a sociedade é, é, estaria propensa a concordar com todas as nossas considerações, ou pelo menos com parte importante delas? Acho que estaria, sim, propensa, e vou pegar um gancho da fala do Jonas, e a gente precisa parar a tramitação. Se a gente não conseguir parar hoje no Senado, porque me parece que o Senado está imbuído dessa ideia de votar algo contra a fake news para proteger os políticos, os próprios senadores, tem muito esse clamor lá dentro, que eu não sei até que ponto é verdadeiro ou não, Uh, se não tem nada ali por trás, me parece que pode ter mais coisa por trás desse jogo, uh, mas deveria ser feito, se ele for votado hoje, no, na Câmara para tentar parar, porque a Câmara pode parar, e acho que um primeiro apelo para parar é não tem nada a ver com Covid-19, pelo amor de Deus, não tem. Sabe? Não adianta tentar botar esse clamor de que ele está sendo feito às pressas para combater fake news do Covid-19, isso não é verdade. Então, a gente precisa é, esclarecer este ponto específico para quando bater lá na Câmara, parar o processo como já pararam outros. Por exemplo, a Câmara está sentada há meses na PEC que transforma dados pessoais em um direito fundamental. Então, pode sentar nisso também. Sentar e fazer o devido processo legislativo, para que todo mundo possa debater e que, para a sociedade, tenha a oportunidade de entender nuances que, para nós mesmos, que somos técnicos, já é difícil entender. Então, pegando uma outra fala do Jonas, eu vou, vou trazer uma analogia que a gente fez num texto de 2018, eu coloquei lá, naquela época, nem se pensava na Covid. Se fake news fosse um vírus, a gente teria que, para impedir uma infoepidemia, identificar claramente esse vírus. E hoje, no mundo inteiro, o que mais se debate é a conceituação de desinformação, de fake news. Então, E me parece que, nesse ponto, o PL peca e peca muito. No mundo inteiro, a gente não tem legislações que definem o que é fake news exatamente por esta dificuldade. Enquanto a sociedade como um todo não chegar numa definição clara do que a gente está tentando combater, vai ser difícil combater. Aí você até pode dizer, ah, mas os senadores, o autor do projeto, o que eles estão querendo é, tirar, é, é destruir as fábricas de fabricação de notícias falsas. Eu não sei se da forma como o PL está, isso vai ser possível. E pior, na minha opinião, ainda complica o uso de robôs e de impulsionamentos legítimos. Hoje a gente tem muita gente na sociedade como um todo, na economia digital que usa legitimamente robôs e impulsionamento. E aí eu estou colocando uma carga de burocracia em cima desse processo inacreditável. Então, assim, tem coisas que a gente vai precisar levar essa discussão, inclusive a discussão econômica do ponto de vista de como está não estou nem falando de identificar quem foi o produtor, porque rola muito dinheiro aí. Me lembro que o TSE, por exemplo, tinha uma ideia de, na hora da eleição, proibir a divulgação de propaganda por pessoas como um todo. Só o partido político podia fazer a propaganda, ela tinha que ser muito bem identificada e tinha que ser paga em real. Por quê? Porque, ao ser paga em real, você tinha como lastrear quem é que está fazendo esse pagamento. Eu não vejo nada disso nesse PL, sabe? A gente está combatendo, tentando combater as mesmas coisas usando práticas muito diferentes. Então, esse ponto, por exemplo, que a gente levantou aqui de identificação. Caramba, hoje no WhatsApp, todo mundo sabe quem é o cara que está ali, porque ele tem que botar um número de telefone. Se ele teve que botar um número de telefone e ele comprou esse telefone legalmente, ele já teve que dar o CPF. Então, é muito fácil chegar no CPF dessa pessoa. Se a gente não chegar no CPF dessa pessoa, sim, esta conta tem problema. Então, a gente tinha que estar trabalhando no negativo e não no positivo. Se a conta não tem identificação legítima, ela tem um problema e a gente precisa investigar. Obrigada, Cris. Você trouxe um ponto muito importante, que é o problema da conceituação da desinformação, que é um problema que não está pactuado internacionalmente, porque é muito delicado mesmo, né? É, e além do que, fake news virou um termo genérico. Né? Ontem eu falei isso, eu tenho dito isso bastante lá na live com a Manu, o, o CAF tava. Quer dizer, fake news virou um termo genérico para qualquer tipo de discurso, digamos, problemático, né? Qualquer coisa que é, virou fake news, então não dá para você trabalhar nessa, nessa chave do genérico, você tem que ir em, em cima dos problemas, e muitos dos discursos criminosos que circulam na internet, inclusive, já poderiam ser combatidos, porque a gente tem lei no Código Penal para injúria, calúnia, difamação, Ah, mas não é suficiente, precisa aumentar a pena, tudo bem, vamos então discutir nessa linha, apesar de ser problemático, mas não é que não tem regra nenhuma, discurso de ódio não é, não é amparado pela liberdade de expressão, então não é que não existam mecanismos, eles existem, mas a gente está trabalhando uh, numa chave bem complicada, nós já estamos, a Cris pediu para dar um, um, ainda uma palhinha aqui, antes de eu passar para o CAF, é para a gente... É bem rápido, é bem rápido, é que exatamente nessa questão da conceituação de fake news, hoje a gente chama fake news tudo aquilo que é contrário ao meu pensamento. Então, se pensa diferente de mim e circula essa informação, está circulando fake news, está errado, não é assim, né? É, e outra coisa, isso ficou muito claro nesse processo, que para mim é um processo que está sendo muito complicado de administrar, Ontem tinha uma notícia no Senado espalhando que ah, o fato da tentativa de manipulação da votação no e cidadania era fake news, não era. As pessoas receberam. Pode não ter sido espalhada pelo Senado. Então o Senado tinha que dizer que não fomos nós que fizemos, mas dizer que isto é fake news está errado, porque as pessoas receberam um link já com sim marcado. Exatamente. Nós, inclusive, fizemos uma nota sobre isso aqui no Barão. Antes de passar para o CAF, o Cláudio Nogueira está perguntando se que tal uma articulação com a classe artística. São importantes aliados na construção de uma rede de resistência, inclusive hoje estão fazendo um protesto virtual. É, inclusive, Cláudio, é, isso começou na sexta-feira, né? porque na sexta-feira foi disparado em massa Houve um disparo em massa, o que é ilegal, inclusive pelos termos de uso do WhatsApp. Houve um disparo em massa de uma mensagem dizendo: é preciso votar sim no PL que criminaliza fake news. A versão anterior nem tratava nada de crime, o relatório trata, mas a versão anterior não era exatamente isso. E com. O botão, o robozinho, já para você apertar no sim. Então, eles estavam espalhando uma fake news com um robô mal intencionado para mudar o resultado da votação no Senado, e é assim que você interfere é, de forma indevida nos processos democráticos. É isso que a gente precisa combater, né? Então, e aí, só, desculpa, acabei me perdendo antes de passar para o CAF, aí, Cláudio, o que aconteceu é que os artistas receberam e começaram a tuitar no voto, sim sem saber do que eles estavam falando. E aí, nós, né, Jonas, da coalizão, um monte de gente, foi lá nas contas de cada um, entendeu? Falando, gente, vocês não estão sabendo do que vocês estão falando. E aí a gente começou uma ação com os artistas, e aí conseguimos reverter um pouco desse processo. Mas queria passar para o Café e fazer os seus comentários do porquê que esse projeto é ineficaz, ao fim e ao cabo, para combater fake news, e o que, que você vê aí, dos próximos passos, é, para a gente poder resistir. Legal, Renata. É, essa questão da pergunta que veio do Claudio sobre os artistas é super importante, porque é, acho que os artistas deram um belo exemplo sobre como funciona a desinformação. Né? Porque a desinformação ela apela para o seu sentimento político, né? para a sua orientação ideológica, enfim, para a sua visão de mundo. E aí, quando o um determinado artista recebeu uma mensagem dizendo olha, tem um PL é, para combater fake news, e ele já, na sua própria visão política, identifica fake news com o grupo político que ele é opositor, disse, poxa, é claro que é sim, é claro que eu quero. E aí começou a compartilhar e o artista com um número de seguidores gigantesco, gerando justamente o efeito da desinformação. E aí é curiosíssimo, né, quando a gente fica falando sobre desinformação e fala para, enfim, pensa na tia do Zap que passa diante coisa sem ler, né, que não se informa, mas encaminha assim mesmo. É curioso quando, enfim, a gente tira o arquétipo da tia do Zap e coloca no lugar aquele artista que você achava que era bem informado, que é formador de opinião, que você segue, que você gosta, e aí você percebe como essa pessoa também quando se, quando se fica inflamada com aquela com, com o debate político, pode cair numa armadilha de desinformação. Eu fiquei muito feliz de ver vários artistas mudando de opinião, tweetando, dizendo que opa, é, a lei é uma porcaria, eu não tinha visto, desculpa. É, então, enfim, essa, essa via cruzes aí é importante para que a gente possa entender que todo mundo pode cair. Sim, todo mundo, enfim, nós quatro aqui, você que assiste a gente, todo mundo pode cair numa armadilha de informação, te pegou num dia, te pegou naquele nó de onde, enfim, é, de onde aperta ali a sua angústia com relação ao cenário político, ao cenário ideológico, você vai mandar adiante aquilo. E aí você pode ser um elo na cadeia de desinformação. Então eu acho que o que aconteceu de sexta-feira para cá é algo muito instrutivo o que a gente vai ver nos debates na, na rede daqui para diante. É, e um ponto que eu só queria falar com relação ao PL em si, que é algo que me parece muito, muito vivo no texto do PL, é que esse projeto de lei, ele é, no final das contas, uma revolta do Congresso contra a internet. Assim, pura e simples. É, é um grito de revolta. É um. E desculpem aqui, mas é um acabou porra do Congresso com relação à internet como ela existe hoje. Só que o problema é que, quando o Congresso dá esse grito, ele não vai afetar apenas o mau uso da internet. Ele vai afetar todo o funcionamento do ecossistema da rede. Eu estou falando da internet de propósito, tá? Eu sei que a gente tem que diferenciar as plataformas da internet, né? Os aplicativos da rede como um todo. Mas me parece que existe disseminado no Congresso Nacional... Uma ideia de que a minha vida era mais tranquila antes da, da internet, e especialmente das redes sociais. Então esse PL, ele é esse, essa bala de prata para acabar com o problema. O problema é que sim, essa bala de prata está sendo atirada em, em danos colaterais que não tem nada a ver com aquilo que incomoda uh, os deputados e os senadores. Então, assim, essa revolta disseminada, generalizada, pouco criteriosa, com relação a, a como nós nos informamos, nos comunicamos através da internet, é algo que me parece bastante bastante preocupante. E aí, Renato, você diz o que a gente pode fazer? É justamente esse mapa da mina que a gente está montando aqui. Entender quais são os principais problemas, ativar as nossas redes, falar com nossos senadores. É bom lembrar, todo mundo aqui votou em senador, né? Então, essa é a hora de você cobrar o seu voto. Né? Não deixe o seu senador votar num projeto de lei que prejudica tudo que você faz rotineiramente na internet. enfim, Se comunicar com amigos, com parentes, mandar mensagem, subir conteúdo. Então, acho que esse é o, enfim, acho que esse é o chamado que a gente precisa agora levar adiante. Obrigada, CAF. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. É, eu não esperava que a nossa live fosse tomar esse rumo, né? os acontecimentos das últimas é, 12 horas, né? talvez, é, mudaram aqui o nosso debate. A ideia era que a gente pudesse estar debatendo uh, melhorias num projeto inicial que estava preocupado em, né, em, em enfrentar a desinformação de alguma maneira, e apresentar pontos, entrar no, nos problemas, e a gente foi pego por essa situação, mas acho que foi, acabou sendo muito importante, nós tivemos um alcance de quase 3 mil, Pessoas, é, mil pessoas acompanharam a live aqui, firme e forte conosco, é, então queria agradecer a todos que acompanharam, pedir para vocês compartilharem com seus amigos, né? Pedirem aí, são 50 minutos de bate-papo, que eu acho que podem ser muito esclarecedores, indiquem para as pessoas ouvirem. É, nós estamos soltando o um manifesto agora, estamos soltando um documento com os 10 pontos mais problemáticos é, que nós identificamos no PL. Então, acho que é, foi bastante oportuno, é, mesmo no quente, aí a gente está tendo aqui, no paralelo, fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas foi muito oportuno a gente usar esse espaço para fazer esse alerta e endossar o pedido que o CAF fez, que é, o Jonas fez, procure seu parlamentar, é, peça para ele não votar, procure o senador, é, poste para os seus amigos, também procurar, vamos encher a caixa de mensagem desses senadores e dizer, olha, não pode votar esse projeto agora. É, ficamos aí à disposição, sigam aí o canal do Barão é, no YouTube, aperta o sininho, sei lá, é, todos os, os baratinhos para seguir o nosso... Os nossos, as nossas novidades e é, ficamos juntos. E se vocês quiserem, quem nos assistiu, quiser mais esclarecimentos detalhados, envia aí que a gente depois é, tenta responder para vocês. Obrigado, Carlos Afonso, Jonas, Cris. Se vocês quiserem dar um tchau aí, para a gente já encerrar. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, tchau. gente. Tchau. obrigado